Diga que o produto que eu vou te mostrar hoje é totalmente desnecessário e sem função. Pois bem, eu vou mostrar pra você o que esse produto pode fazer na sua pele. O que leva uma marca a colocar uma água dentro de um frasco para você borrifar na pele? Tudo! E hoje eu vou te falar da água termal que eu estou usando no momento, que é essa aqui da Avene. Vamos lá? O produto é rico em minerais e a proposta é ser calmante, suavizante e anti-irritante. Mas em que momento que esse produto se aplica? Quem faz uso de ácido aí sabe que quando a gente utiliza a pele sim, fica muito sensível, ela fica descamando, soltando peles e aí nessas horas que a gente precisa o quê? hidratar a pele e o uso da água termal é super indicado nesses casos pense que esse produto ele pode ser usado em qualquer situação onde a sua pele esteja irritada por exemplo você faz depilação seja no rosto ou seja no corpo ele vai deixar a sua pele mais calma porque a depilação ela deixa a pele muito irritada então ele vai dar aquela acalmada outra coisa é quem faz peeling quem faz muito tratamento assim bem mais agressivo do que o próprio ácido também dá essa acalmada na pele quem pega muito sol também é muito refrescante porque a pele queimada precisa de refresco, de frescor. E aí quando você aplica a água termal, ela dá aquela acalmada, aquela irritação que o sol deixa. Essa água termal suaviza e muito, além de hidratar. E aí você sente que o frasco ele parece que é, já ajuda a ficar geladinho. Então quando você aplica é imediato a sensação que você tem de pele fresca, de pele mais leve, de pele mais calma, de daquilo que estava irritado ficar mais suavizado. E para quem tem pele oleosa, dá para usar? Dá pra usar sim, principalmente se você ainda não se adaptou a nenhum tipo de hidratante e acha que a sua pele fica pesada, que os poros ficam entupidos e que processa mais óleo ainda, Olha, a água termal é ideal para isso, porque ela é aquosa, então é uma água com todas as suas propriedades e ela deixa essa suavidade de hidratação sem pesar na pele. O produto vem numa embalagem de 150 ml e olha, todas as informações estão aqui. É uma embalagem em alumínio e ela é totalmente em aerosol tá então você vai conforme você vai utilizando não precisa fazer nenhuma mistura porque ela é água então basta você fazer a aplicação. Tem algumas pessoas que colocam o frasco na geladeira para ganhar mais frescor. Eu não gosto de fazer isso porque eu acho que o frescor que essa embalagem de alumínio já deixa nele, para mim, é o suficiente. Então fica a seu critério. Agora eu vou te mostrar como que eu faço a aplicação da água termal. Bom, aqui a minha pele está totalmente limpa. Eu já fiz toda a retirada da maquiagem. Já usei todos os produtos, inclusive já finalizei com a lavagem, com o meu sabonete próprio pro rosto. A minha pele agora, ela tá pronta para receber o meu tratamento noturno. Só que antes de fazer isso... Eu dou uma acalmada na pele, dou uma suavizada com a aplicação da água termal. Então o que eu faço? Eu pego a água e faço um círculo no rosto. Então a gente prende a respiração e faz esse círculo duas vezes. Feito isso, você pode vir com a ponta dos dedos e massagear a água levemente em todo o seu rosto para ajudar na absorção de forma bem delicada se você achar que o seu rosto ele está muito sensível muito irritado não precisa fazer essa massagem basta você aplicar e deixar o produto secar sozinho se você achou que a quantidade que você colocou foi muita e que está escorrendo não tem problema pega um lencinho de papel e você pode retirar o excesso a sensação é muito agradável a pele conforme você vai se movimentando e andando lhe dá aquele frescor então dá um bem-estar muito grande é muito gostoso Daí, depois que a água termal seca, a minha pele vai estar pronta para fazer o tratamento noturno. A aplicação da água termal também pode ser feita durante o dia. Então, de manhã acordou, limpou o rosto, retirou tudo, você pode sim fazer a aplicação da água termal, deixar secar, passar o um protetor solar e depois fazer a sua maquiagem normalmente. Se você quiser fazer a aplicação no meio do dia por algum motivo que está muito calor, que o seu rosto está incomodando, que você sente necessidade daquele frescor que a água deixa, você também pode fazer essa aplicação. Basta você limpar a pele, aplicar o água termal, aplicar o protetor solar e com ou sem maquiagem, depende do que você vai querer. E aí você completa o ciclo fazendo tudo de novo à noite, como eu fiz agora. Mais detalhes sobre esse produto você vai encontrar no blog. Eu vou deixar aqui em cima nos cards o link pra você ir lá no blog e dar uma conferida. Então é isso, espero muito que você tenha gostado da resenha de hoje. E se gostou desse vídeo, não deixe de curtir e de se inscrever no canal. É simples, basta clicar nesse botão vermelho escrito inscrever-se que se encontra embaixo desse vídeo. Então é isso. Um grande beijo para você e até a próxima. Tchau, tchau.